Quem tem filhos sabe perfeitamente o quanto eles gostam de desenhar e desenhar nas paredes se nós os deixarmos. Ah, pois, é só, é só grafitar, não é Sabes nada. Sabes o que é que nós vamos fazer neste programa? Não, estou à espera que me digas. Vamos deixar que os filhos da Vanessa pintem nas paredes. E como é que vais fazer isso? Vamos fazer um quadro aqui atrás de ardósia. Excelente ideia. Mas não tenho ardósia. Então? foi ao Roi Merlant. Trouxe umas réguas de pino com as quais vamos fazer uma moldura nesta parede. E. Trouxe uma tinta d'Ardósia. Ótimo! E pintamos no meio. E os miúdos vão poder fazer desenhos, os pais vão poder tomar notas das listas de compras, do que eles quiserem. E isto vai ser muito simples de fazer. É, isso é muito simples de fazer. O primeiro passo que a gente vai ter que fazer é saber as medidas que tu pertenses neste, neste Isso deixa comigo, Pronto. Pronto. eu digo que tu medidas. Ok. segundo passo, nós vamos aplicar uma fita de pintura né, na parede, de maneira a, a, a dar a tinta uma, duas, três mãos, aquelas que forem necessárias. E o, o passo seguinte é fazer a moldura. Não, não, ainda há um passo seguinte que eu quero que, que, eu quero que seja a minha maneira. As molduras podíamos aplicar assim de topo Ai, que ou é. quer à escadaria. Queres à escadaria? 45 graus. É, mas é assim, nós também temos aí uma, uma, uma caixinha que faz esquadrias. Com os ratinhos, e... o Ramon tem isso, perfeito. Carolinhos, vamos aí, se eu digo que as medidas é tudo teu. É toma, toma. Ok. Oh, oh, vou. Oh, oh. Mãos à obra! Mãos à obra! Mãos à obra! Mãos à obra. Mãos à obra. Estas caixas de esquadria parecem uma coisa artesanal, mas para este ser de trabalho é de facto excepcional, porquê? porque são peças pequenas e um serrote adequado, nós conseguimos fazer a disto perfeitamente, quer ver? Bom, a primeira está feita, agora é só fazer nas outras peças todas exatamente a mesma coisa e depois no fim, um prego líquido e um preguinho para segurar, está feito. Não se esqueça de passar uma lixinhazinha para tirar qualquer rebarro que exista.